Olá eu sou Eliomar Vilhena e primeiramente eu quero agradecer por você estar aqui no meu canal eu fico muito feliz mesmo por você estar visitando o nosso canal a casa é sua e fique à vontade. Este canal foi criado para resolver três problemas primeiramente o problema de ereção segundo problema ejaculação precoce e o terceiro problema tamanho peniano ou seja aumentar o tamanho do seu pênis eu não sei você mas eu sofri muito com esses problemas muito mesmo na minha juventude na minha adolescência e até depois de uma certa idade, só que isso acabou, resolveu totalmente meu problema. Ah, eu não sei você, mas eu sofri demais, sofria muito bullying com esse problema de tamanho do pênis. Namoradinha, garotinha, minhas mina, eu ficava só um dia, no outro dia a menina não queria mais sair comigo, não queria mais conversa comigo eu não entendia o porquê eu pensava que o problema era ela né? mas não descobri que o problema era eu porque além do menino ser pequenininho eu era rápido no gatilho entendeu? e depois não queria mais nada, não levantava né? mas ficava satisfeito achava que eu era o, o cancão o bam bam bam na verdade eu tava perdendo a minha, eu tava acabando com a minha, com a minha é, parceira, deixava ela na mão e no outro dia ela não queria mais nada comigo, eu tava acabando com a minha relação, nem eu sabia o porquê, pensava que o problema era ela e descobri que o problema era eu, mas isso acabou, eu descobri uma forma natural né, de resolver esse problema e graças a Deus isso não acontece mais comigo graças a deus e foi por isso que eu criei este canal este canal foi criado para ajudar homens com esse mesmo tipo de problema que eu sofri quando adolescente se resolveu o meu problema então tenho certeza que vai resolver o seu assim como está resolvendo o problema de milhares de homem pelo brasil mas antes inscreva-se no canal se você não é inscrito Dê aquele like, deixe seu comentário. Se você já for inscrito, curta. Dê aquele like, deixe seu comentário também, que vai ajudar muito. Aonde eu vou toda semana, duas vezes na semana, eu vou gravar um vídeo dando para você dicas, sacadas e de, de produtos naturais para resolver ajudar a resolver esse seu problema. Tá certo? Assim como resolveu o meu, tenho certeza que vai resolver o seu também. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu te vejo no próximo vídeo. Não esqueça, inscreva-se no canal. Tchau, tchau, tchau.